Hmm? Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos para mais um dia, mais um vídeo do nosso quadro Desenhando de cabeça, onde eu pego sugestões de personagens que vocês mandaram pra mim e tento desenhar eles aqui na melhor das minhas capacidades, sem uso de referências e a gente vai tentar né, botar todos os fundamentos do desenho pra funcionar e no final a gente adiciona aquelas correções, vendo de fato como é que são os personagens né Eu tenho gostado de fazer combinações de personagens que tem algo similar, é, então vocês, por favor, sugiram aqui nos comentários desse vídeo duplas de personagens que são de universos, de franquias diferentes, né? que tem algo assim, parecido, mas são complementares, eu não sei, sabe, o negócio... Por exemplo, o desenho de hoje, onde nós vamos fazer, ó, o que, o que? A Lara Croft e a Dora Aventureira. <risos> Isso depois da vinheta. aqui estamos então no Photoshop para dar início a mais esse vídeo aqui E o senhor Mikael falou que a desenhadora aventureira com a Lara Croft de Tomb Raider Numa aventura muito louca Eu achei uma sugestão maravilhosa Ele teve 268 likes ali na, na barra de comentários e muita gente assim falando, mano, tem que ser essa ideia Se o Guilherme não fizer isso aqui, eu vou me desinscrever Então, por espontânea pressão psicológica Eu tô escolhendo essa, tá? Mas a ideia é muito boa mesmo Então fica aí a sugestão, gente Vocês viram alguma coisa legal nos comentários aqui? que apoiar pra essa ideia subir e eu conseguir ver ela mais fácil? <risos> Interage aí no comentário da turma Temos que pensar primeiro em composições Eu tô animado, eu acho que eu vou até rascunhar algumas thumbnails Então vamos primeiro começar aqui fazendo três... Uh, retângulos, pra gente ter isso aqui de base. E agora, vamos mesclar todos eles e pensar. Dora Aventureira e Lara Croft. Assim, né? A gente tem uh, algumas questões aqui. Eu já tô pensando em composição de novo. Nós temos dois personagens que têm fisionomias um tanto quanto diferenciadas, né? E essas fisionomias são como? Lara Croft é uma mulher de, sei lá, 1,90m, né? Com seios triangula com triangulares e pontudos. Né? Aí ela tá lá, no alto dos seus 1,90m, com o que? Duas botas gigantescas, né? Tá uma bota enorme. Apesar que hoje em dia ela tá. As proporções dela estão um pouco mais humanas né? nos jogos mais novos. Que eu gosto bastante, são jogos que eu me divirto muito jogando aí. Ela tem dual wielding pistols, lá o cabelo dela. Tô ferrada, não lembro nada. <risos> Ah, eu só lembro a Lara Croft dos jogos velho mesmo. Putz, grilo. A Lara Croft mais moderna, ela, ela tem algumas coisas legais no design também. Como é que é o cabelo da Lara, velho? Pera. <risos> é, eu tô perdido. Bom, mas o problema é o que? O problema dessa Lara Croft de 1,90m é que a Dora Aventureira é, é um mini He-Man assim, né? Ó? E, e a Dora tem o que? Mais ou menos uns 30 cm de altura? Deve ser isso, ó. 30 cm. Então como é que a gente faz pra organizar uma composição em que a gente tenha personagens de tamanhos tão diferentes, mas terem destaques, é, assim, equivalentes dentro da imagem, né? Uh, eu sei que a Dora também... Caramba, que roupa que a Dora usa? Usa shorts, camiseta? Tem uma flor na camiseta dela? Agora tem. E eu sei que a Dora, ela tem uma mochila também e duas pistolas, né? como normalmente ela aparece nos desenhos. Ela tem a mochila, ela tem um... Ela tem um... <risos> ela tem um macaco. Tem um macaco que usa a bota e tem o um mapa. O mapa! Na minha cabeça, o, o, o bonequinho do mapa e o bonequinho do processinho, eles são os mesmos. Então eu não faço a menor diferença dos eles. Então, como é que a gente... <risos> ah! <risos> e o macaco tem o quê? Tem 20 centímetros de altura. Tem que fazer... Esses personagens encaixarem aqui Qual que é a melhor forma da gente resolver isso? Põe a Dora pra frente e a Lara Croft mais pro fundo, né? Então a gente consegue tentar desse jeito Vamos ver como é que funciona assim Algo que sempre acontece em Tomb Raider É aquela clássica fase em que a personagem está deslizando assim Dentro de um cano ou um tubo né? Perigosamente construído de forma muito artesanal no meio da floresta. Ah, e aí poderia ter aqui na frente a Dora se divertindo de montes. Um bracinho... Olha os bracinhos dela aqui, ó. Tá se divertindo um bocado. E os pezinhos aqui assim, ó. O um macaco dela aqui também... Uhu! Sabe? Com as botinhas dele, ó. Né? <risos> tipo isso. certo né? Logi logicamente. A mochila dela. O mapa. Aqui o mapa, ó. E aqui no fundo a gente pode ter a, a Lara Croft, também assim escorregando, né? E, e pensando assim, Jesus, essa criança vai morrer e eu não vou conseguir salvar ela, né? Completamente desesperada, pensando pior. Segurando suas pistolas duplas. Aqui, ó. Pistolas duplas. E aqui uma, uma bota. Escorregador. Ideia número 1. Um. Que é um negócio assim, que é tipo, é divertido. É divertido. Tem, no, tem, no, tem nos jogos da Lara. Parece uma coisa muito infantil e boba, mas na verdade é altamente perigoso e leva um... Na verdade, eu não sei se mais gente fala isso, mas quando eu jogava Lara Croft, especialmente esses mais novos, eu chamava ela de Hala Croft, em menor condição de não estar inteiro ralado a mulher. Cotovelo, joelho, pé, cabeça. Não tem nenhuma cotoveleira nesse jogo, né? Isso aqui é a primeira ideia. Ok, vamos lá, vamos pensar mais uma. Uma pose clássica, assim, né? Só um, um, uma linha do horizonte, os personagens em pé. É... E aí a gente poderia ter aqui no fundo uma, uma sensual, porém determinada, Lara Croft. Acho que eu tô pensando demais no filme com a Angelina Jolie. <risos> Vocês, lembram... Vocês lembram desse filme? Ai, ai. Era cada caras e bocas, assim, um negócio completamente fora de completamente fora disso Contexto, né? Robô gigante oh. Então, ó, tá aqui ela Com o seu... Eu não sei como é que é o cabelo Da Lara Croft, velho, como é que pode A Lara, a Lara nos videogames tinha tinha um oclinho Não tinha? Ela não tinha um oclinho, rapaz? Tinha um oclinho, pode crer Pô, eu curti os oclinhos dela Então, ó, tá aqui a Lara e aqui embaixo Mais pra frente, ó, pisando aqui no chão Tá ela também, eu não, vou... eu não sei se eu faço A Dora portando, eu não sei se eu faço A Dora com armas ou não Eu não sei como fazer, ó, vou fazer aqui eu um macaco de bota segurando uma pistola. Dora de braço cruzado com sua mochila e seu mapa. E aqui no fundo, florestas tropicais e ruínas. Ok, a terceira ideia, então, poderia ser... Nossa, eu acho que isso daqui seria hilário. Seria hilário, ó. É assim, ó. É um desenho de uma... <risos> é um desenho de uma tumba. <risos> é um desenho de uma tumba com... <risos> com um esqueleto mumificado esqueleto purificado. E adora ver o rei do No esqueleto purificado, <risos> caraca. Ela olhando assim pra gente. Aí tá cheio de joias aqui dentro, vários, vários tesouros. Ai. ai, meu Deus do céu. Ela de mochila, o mapa atrás, o um macaco em choque aqui no fundo. Ai, ai. E aqui na parte do topo tá ela, lá Croft, radiante com a sua descoberta. Simplesmente muito feliz de ter aberto a tumba de, de sei lá, alguém aí, alguém importante. E aqui ó, umas, umas tochas, pedras e inscrições. E aqui umas pedrinhas assim também. Tá que, pariu. <risos> que ideia bizarra. Eu, eu acho que esse, esse é o que mais qualifica como aventura multi louca, aventura multi louca de Lara Croft e Dora Ventura. caramba, qual que eu é esfato, qual que eu faço agora? Dois mil anos depois, vida, será que eu vou ter que ir com essa última? Porque essa última tá tão engraçada, gente. Pega a primeira também é muito boa, né? Que fica esse, esse conflito de. Pô, as personagens criancinhas estão se divertindo a, a, ao, aos montes, enquanto a Lara tá preocupada com a segurança delas, né? Então fica esse, esse conflito de, de interpretações da cena, eu acho que isso é muito divertido. Esse do meio é o menos interessante, porque são basicamente personagens posando, né? então boneco posando no geral tem menos interesse, aqui tem uma ação acontecendo é uma ação bem assim Fisicamente envolve muito, né Tem escorregador e tudo mais Essa daqui é uma cena mais estática Mas ela é um momento cômico muito interessante Eu acho que é da Dora Olhando pra gente assim é, Que é o que ela faz mesmo no desenho animado né, dela Olhar pra plateia e perguntar sobre as coisas Então é, eu acho que aqui tem Uma, tem uma metalinguagem interessante né? Então eu acho que essa é a melhor Vamos dizer assim, essa daqui seria a melhor splash Essa daqui é uma boa arte promocional Também, mas no, no sentido mais de é, apresentar os personagens e isso daqui é simplesmente um, uma, um nossa é quase uma charge né de tão escrachado que é, é se tivesse um texto aqui embaixo é... e aí pessoal conseguiram encontrar a maldição da tumba seria perfeito vamos vamos ver então caraca espera me dá um tempo aí gente me dá um tempo pessoal eu dei uma refletida aqui eu acho que eu vou seguir com a nossa primeira opção viu eu vou dar aqui um Merge em todas essas camadas Vamos copiar essa, eu acho que as outras aqui ficam, sei lá, para um <risos> algum momento no futuro. É, mas eu acho que essa imagem daqui, ela vai atender muito bem a tudo que a gente quer construir com essas duas personagens. Tá, primeira coisa, vou criar um shape, um shape aqui no Photoshop, que já vai ajudar a gente. Vou deixar um pouquinho mais cinza claro aqui, pá, maravilha. Vamos botar essa camada num Clip Mask aqui por baixo. E agora, em cima disso, eu quero pensar primeiro a estrutura desse escorregador aqui, ó deixar ele bem estruturadinho aqui, é... pra ficar funcionando dentro dessa nossa cena. Vai dar uma volta pra cá, né? Assim, então, e aí romper os pedacinhos aqui assim. É, na minha cabeça, isso daqui é como se fosse uma... um... Um formato desse jeito aqui, assim. Beleza. Eu acho que tudo isso daqui tinha que estar tá preso com pedacinhos de cordas e outros tipos de engenharias aqui, né? Quem sabe aqui, ó, possa ter uma, uma plataforma de madeira. Que tá sustentando essas partes aqui, assim. Não sei, sabe? A gente bota aqui umas umas cordinhas também amarrando, maravilha Aqui no fundo, mete né, aquela folhagem mesmo, folhas e folhas Até aqui na frente eu podia ter umas folhinhas aqui assim Eu vou tentar fazer uma linha de fora a fora Só pra gente ter mais um pouco de noção dessa... Profundidade aqui, ok. Acho que esse é um bom contexto aqui para o nosso cenário. A gente já consegue entender melhor aqui essa o 3D dessa coisa, né? Considerando que uma linha que passaria aqui no meio seria mais ou menos assim. Então a gente tem uma curva bem legal aqui. É uma curva interessante que ela vem do topo da direita e ela desce e volta para a direita, né? É quase como se fosse um U na tela. Um U nesse sentido, né? Que a gente começa por aqui e volta pra cá, né? Então a gente começa de um canto e termina nele mesmo uh, Mas aqui que dá pra você interpretar que a gente tá caindo aqui no meio, né? Também, né? Uh, mas acho que pode funcionar Pode funcionar que eu mais tô preocupado na hora de desenhar o corpo da Lara Croft Porque eu vi que como ela tá bem mais na curva Talvez se o, o tronco dela estiver pra cá Talvez a parte da perna vai ter que estar tá por aqui, ó Vai ter que estar tá mais ou menos aqui, assim, né? Porque senão, senão vai bater na cara dela Vamos fazer aqui uma botinha. Uhum. E aí, em tese... Vamos, vamos dar uma diminuída nela aqui. Vamos subir um pouco esse pescoço. E aqui, em tese, ela estaria segurando várias pistolas. <risos> vamos botar essa perna um pouco mais pra frente, ó. Maravilha. Essa pistola aqui eu quero assim, ó. Talvez algo assim, ó. Talvez algo assim. Eu gosto, eu gosto. E aí, o pé dela aqui não vai estar aparecendo, mas eu vou desenhar mais ou menos... Mais ou menos dessa forma aqui, assim, ó. Pô, aqui tem um foreshortening sacana. Eu preciso desesperadamente estudar mais, mais pé. Ah, ah, curiosamente eu fiz um desenho há pouco tempo que tinha uma pose mais ou menos parecida com essa aqui, assim. Eu acho que faz mais sentido, ó, se o pé dela estiver aqui, ó. Ah! Boa, eu acho que funciona muito melhor. Tá, só, só o, o for shorting dessa coisa toda aqui, né? O quanto, o quanto que o esforço tá exagerando essas partes mais em perspectiva pra cá, que eu tenho que dar uma exagerada. Vamos ver se isso aqui ajuda. <risos> Eu acho que ajuda. Muito bom. Agora vamos girar um pouquinho dessa opacidade aqui também. E vamos ver a própria Dora a Aventureira agora, ó. Própria Dora? Então a Dora vai estar tá aqui com sua cabeçola. É. Pô, a Dora. Como é que é a Dora mesmo? A Dora tem um narizinho, tem dois olhões. Eu acho que eu vou fazer ela de olhinho fechado mesmo, assim, se divertindo a beça. Quem sabe até o parte do cabelinho dela aqui. Eu lembro que o cabelinho dela era um cabelinho bem, bem de cuiazinho, assim, né? <risos> Algo assim. Ui! É que eu tinha... Ela... ela usa um tênis. Eu acho que ela usa um tênis. Nossa, tá parecendo a pop lá do League of Legends, não tá? Tá, vamos lá. Uh, la pernita. A cara, é um... é um corpinho de salsicha mesmo, né? Fazer aqui uma mãozita. E aqui um pezinho. Tá, aí ela vai estar tá aqui com a mãozinha pro alto. Ui! <risos> ok, ok. não sei o cabelo dela, mano. Vamos fazer aquele... Eu sei que o macaco tem dois olhos assim, ó, aquele macaquinho. E ele tem um cabelinho. Eu vou fazer ele assustado, assim, ó. Ah. Não, ele vai estar tá feliz também. Ele vai estar tá feliz. Todos esses personagens aqui do mundo da, da Dora vão estar tá completamente maravilhados. O quão legal é ser um, um ladrão de artefatos históricos em países... Situação de risco. Ok. Ah, a Dora tem uma mochila. Era isso que estava faltando. E aqui o mapa. Olha o mapa. <risos> ok, ok. Ok, ó. Está funcionando. Ui! Tá, eu acho que o macaco, o personagem do macaco, ele tem que estar tá um pouco mais pra trás Vamos pegar ele aqui, ó Vou Diminuir um pouco Vou jogar ele pra cá aqui, assim, ó Mais... Opa, opa, opa, calma, calma. Pegar ele aqui, diminuir Jogar pra cima, mas Ainda próximo aqui da, da Dora E o rabinho dele aqui, sei lá Ou pra cá Tá bom aqui eu acho que a própria Dora em si podia tá mais inclinada... Oh! Oh! Haha. Quem sabe a gente dá aqui uma tortadinha só pra, só pra dar uma, uma floreada aqui. Quer saber? Ó, diminui um pouquinho. Bota para cá. <risos> Não, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Isso, esse, esse. esse. <risos> isso aqui, gente? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! <risos> Galera, eu vou então pegar esse rascunho do jeito que ele tá aqui e vou dar uma trabalhada nele, refinar as linhas, botar alguns valores e isso vocês vão acompanhar agora no processo acelerado e eu volto pra gente conferir como é que ficou e trazer as nossas referências, descobrir o que, que a gente acertou e o que, que a gente errou no design desses personagens. A gente se vê já já! assim, eu fiz aqui mais ou menos uns 20 minutos pra finalizar a line e depois mais uns 40 minutos pra fazer os valores, então mais uns 10 minutinhos aí, eu acho que foi mais ou menos uma hora, uma hora e 10 aí de processo pra chegar aqui nesse ponto e eu acho que a composição o storytelling da coisa toda tá me agradando demais, né quero dar aqui destaque pra algumas coisas, né primeiro, óculos todo tortos da dona Lara Croft, anos 90 né, porque eu... <risos> Eu fui no design mais fácil, que era o que eu conseguia lembrar. E temos aqui também Dona Dora Aventureira, seu macaco de bota, e o mapa. O mapa tá de boa, ele tá tranquilo, assim, qualquer impressão que ele não esteja bem, está errado, né? Eu fiz aqui uma flor no meio da roupa da Dora, porque eu não faço ideia. Eu acho que ela usa um sapatinho e uh, mochila. E o cabelo eu tentei fazer o máximo que dava aqui. Porque eu queria fazer um cabelo meio esvoaçante, né, e tal, mas não, não, não tive muita coragem. Faltou coragem aqui. Na Lara... Na metade do processo que eu falei: peraí, não é um rabo de cavalo, não. É uma trança. Pelo menos do design antigo. No novo acho que ela usa um rabo de cavalo mesmo. Mas aqui eu, eu tava com... Eu, eu achava que era uma trança, né? Eu, eu pensei no meio do caminho. É esse jeitinho que ficou aqui, gente, ó. <risos> Já me diverti um bocado. Agora eu vou lá procurar as referências pra ver o que, que a gente consegue arrumar no design aqui dos personagens. Tá aqui então, pessoal, um monte de referências pra gente conseguir fazer algumas correções aqui nos nossos personagens. É... Eu tô um pouco surpreso. Como a Lara era feia, né? Pelo amor de Deus. Já gostei Teve muita coisa que a gente acertou bastante. A Lara Croft, de fato, tinha uma trança só. E ela não mostrava umbigo. Eu, eu aqui foi muito ousado, né? Eu acho que o, que né? Vamos, vamos começar aqui com a Lara mesmo, fazendo aqui algumas alterações nessa roupa dela. Vamos fechar aqui esse negócio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Esse umbigo de fora no meio do, do mato, desviando de, de, de flecha de, de caramba. Agora, essa fivela que é só um quadrado. Eu acho isso maravilhoso, certo? A fivela é um <risos> é uma, uma prósca de metal enorme, <risos> sem nada ali muito interessante. Mas tem ó, os holsters, os negocinhos que seguram as pistolas da nossa personagem aqui ó. Isso aqui é uma coisa que ficou faltando no meu. Os shorts dela <risos> consegue ser mais curto do que eu fiz? E eu isso aqui, só que eu tô ficando Surpreso, hein? Hum, que design curioso, né? O que será que fizeram Ela assim na época, né? Hum, engraçado E aí, ó, o que que tem Aqui também? Tem esse Esse outro Ladinho aqui, tá aí, ó Aqui do lado tem um outro Negocinho de segurar, mas não vai ficar Aparecendo. Caramba, gente Que coisa estranha A regata dela aqui, eu acho que deu bastante Certo, ahn um... Agora, ela tem muito mais testa do que eu me lembrava, eu acho, né? Então, vamos tentar botar aqui aquele cabelinho pro lado dela. E é como se fosse uma divisão, assim, mais... mais no meio. Tá parecendo a Jinx. É a escola de desenho um pouco Disneyficada. E as tranças dela aqui... Ok, ok. Eu acho que assim tá funcionando, ó. Eu acho que assim funciona. A bota dela também, ó Tem um detalhe aqui, tem uma parte branca Tem uma parte branca nessa parte da bota Olha só, mal é que eu não fazia a menor ideia Agora já tá bem mais a carinha Dos jogos antigos dos anos 90 Nossa, e eu, eu joguei também, viu Essas versões do Play 1 Eu lembro que eu, eu joguei várias versões do Play 1 da... Da Lara. Essa parte aqui do, do ombrinho eu lembrava. Isso aqui eu fiquei feliz de ter acertado. Maneiro. Mas o, os jogos, né? A partir daquele lá de 2013, poxa, são bom demais bom demais. Tá aí, ó. A correção da Lara foi bem fácil, sinceramente. Foi bem, bem mais tranquilo do que eu achei que, teria, que seria. Muito bom. Vamos. Ela em game, ai que dó Agora, Dona Dora Aventureira Gente, adora Eu, eu também tô, tô tranquilo assim Acho que a gente fez um resultado bem legal Ela tem alguns detalhezinhos assim Que ficaram de fora, tipo uma pulseirinha Um reloginho, né Ela tem umas, umas coisinhas A meia dela e tal Tem um, vários detalhezinhos que eu não lembrei de forma alguma eu tava, eu tava achando que eu tava meio doido De fazer ela com a barriga aparecendo aqui Mas pelo jeito ela <risos> Acaba Ela pula mais do que eu tava Imaginando, dona Dora Uh, dá pra ver também que o corpinho dela é um pouco mais... Parece um sino, né? Então ela é, ela é mais fininha lá em cima E ela dá uma ela vira um sino aqui embaixo Eu também achei que os membros delas aqui Estão até mais compridos do que eu achei Eu achei que ela era muito mais a, atarracada mesmo assim, sabe? Mas vamos fazer aqui aquela pulseirinha Que parece que é um relógio Que ela tem aqui no braço Isso eu não, não sabia que ela tinha é, A bolsa dela, a mochila, né? um pouco menos tática do que a a que eu acabei desenhando, e ela é mais quadrada, né, ela não é redondinha, acho que eu fui numa meio hora da aventura aqui, acabei fazendo uma mochila redonda pra ela, e essa parte daqui, ele é, ele é liso, não tem cor nenhuma, ela não tem nenhuma estampa florida no meio da camiseta, e, e eu acho que isso, né, eu, eu, todo mundo que tá assistindo, Pode confirmar né, que ela tinha sim uma, uma flor na camiseta, mas é que a gente acabou se teletransportando para um universo paralelo, onde ela não tem, né e é nesse universo que a gente tem que conviver agora, infelizmente. É Efeito é Mandela Ok, ó Só de dar esse, esse formatinho de barrilzinho pro corpinho dela Acho que já ajuda Ela tem um shortinho mais fininho Eu achava que era mais curtinho Eu achava que era uma calça que ela usava é, Mas é um shortinho Então vamos botar aqui uma, uma corzinha nisso também Corzinha não, né? É, eu, eu jogo esse jogo no fácil, né, gente? Porque eu não... Eu nem faço cor, né? <risos> Teria muito mais coisa pra eu errar aqui Eu não lembrava que o short era laranja, era laranja. Eu achava que era de outra cor Eu achava que era, era inteira vestido de lilás e, e rosas. Assim sabe? Essa meinha amarela é muito legal. Ela complementa bem demais o, o design dela aqui. O sapatinho, eu vou seguir algo mais parecido com aquele que tá lá em cima e infelizmente não tem é, não tem... ela não tem cadarço, não tem nada assim, né? Ah, mas esse sapatinho que tá aqui em cima, ele tem pelo menos uma, uma parte mais clarinha ali na, na base e de, de resto, acho que tá até, tá até bem parecido mesmo, ó. Beleza. Isso daqui pra mim me satisfaz, ó. Cabelo dela. Então, o cabelo da Dora, o mapa tá igual O mapa tá igual, o mapa tá faltando Sobrancelha acho que é, por... é por isso que o meu mapa tava com um pouco de Um pouco esquisito Eu vou manter a expressão dele Porque eu acho que ele merece, mas Aqui ó, eu... que só ficou pior Eu acho que não ajudou em nada A sobrancelha Não ajudou em nada O macaco, eu, eu tô bem satisfeito Com o macaco, sinceramente vamos fazer... vamos fazer primeiro o cabelo da Dora Então vamos lá é, tô vendo que tem várias imagens que agora até tem o cabelo mais esvoaçante assim mesmo, né? Já mais. Uh! É, então, vamos lá. Ela tem mesmo um esse, esse cocuruto aqui bem marcado, né? Então, vamos fazer assim, ó. É, mas ela tem essa parte aqui da sobrancelha bem definidinho. Tá, vamos, vamos tentar. Eita, tá cedo. Vou penar aqui nesse, hein? Então, aqui. Não, aqui, aqui, ó. Já foi, já foi, já foi. E aí faz... Esse pedaço daqui pra cá. Cabeça gigante tem essa menina aqui, viu? E ela não tem cílios, cílios, né? Que nem esse que eu desenhei aqui. Então eu vou tá por remover. Eu acho que de olho fechado ela ficaria mais uma Mas ela não tem sobrancelha, né? Tá aí uma coisa esquisita sobre Dora, a aventureira. Será que é por isso que dá medo? <risos> é a falta de sobrancelha. Cadê as orelhas dela? Ela não tem orelha! Ela não tem orelha. Não tem zero orelha. Mesmo nos ângulos em que poderia aparecer uma orelha... Não tem orelha. Tá explicado. E o cabelinho dela é bem assim, sem, sem brilho nenhum. Nossa senhora, eu tô tentando arrumar, mas quanto mais eu mexo, mais eu odeio. <risos> ok, ok, ok. Ok, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Tá ótimo. Fazer aqui a camisetinha dela. Deixa eu botar um tom mais parecido com esse. Um tom mais clarinho. Beleza, shortinho. buchinho Tá aí, ó. Tá aí, tá funcionando. Tá funcionando. Dona Dora. Vamos, vamos só pensar aqui de novo o nariz dela, que ela tem um narizinho que é só um, um... um esqueminha. E essa boca tá bem maior do que a boca da Dora mesmo, né? Então vamos... É, vamos lá, vamos, vamos pensar essa boca dela aqui de acordo com o máximo de sorriso que ela dá. Seria algo mais assim, né? Não tem dente. Dora, por que você não tem dente no seu sorriso, Dora Ventureira? Nossa, eu vou... Eu vou agora aqui tentar dar uma, uma suavizada no rosto dela, porque ficou todo manchado que eu fiquei fazendo um milhão de alterações. Então vamos dar uma, uma limpada aqui, assim. Como tá ficando feio? Como oh, tá ficando feio. Ok, ok, ok. Tá melhorando, tá melhorando. Tá parecendo a Dora. Eu acho que eu vou ter que abrir o olho dela, gente. Porque eu não, eu, eu não vi um, um frame da Dora com o olho fechado. Pera aí. Tá, eu. Eu vou. Eu vou. Eu vou abrir os olhos dela. Vamos fazer um olhinho aqui pra ela, assim. E vamos fazer ela olhando pra câmera, porque a Dora, a Dora sabe tudo que acontece o tempo inteiro, né? Afinal de contas, ela conversa com a gente. <risos> Acho que hoje, de forma excepcional, eu vou optar por fazer adora Mais do jeito que eu quero Ao invés do jeito que ela é, porque isso daqui Tá me aterrorizando De, de, de maneiras que eu não sabia Que eram possíveis, sabe, então eu, eu vou Eu vou abrir uma exceção É, pra minha paz De espírito Certo? Pra então minha paz de espírito vai vir no formato de Deixar a Dora ter dentes e um largo sorriso. Eu vou diminuir um pouco a boca dela. Pronto, ó. Pronto. Pronto. Tá aí, ó. É, essa é a concessão que eu vou abrir <risos> pro meu desenho, tá bom? Falta de sobrancelha. Tudo igual, ó. Tudo igual. <risos> tá, tá bom. Vamos pro macaco. Macaco. Macaco tem a cabeça muito mais achatada. Olha só isso daqui. Que coisa. E ele tem três fiapos distinto de cabelo, ó Um, dois e três <risos> A cara dele tá muito boa, hein? Eu acho que a cara dele tá muito próxima Ele também não tem dente no desenho original eu não sei o que, que eles fizeram que eles tiraram os dentes dos, dos personagens aqui Ele é mais bochechudo, vamos aumentar essa bochecha dele A orelha dele é um pouco mais quadrada ah, De resto, pô, eu lembrei que ele tinha uma barriguinha de cor diferente Eu só não sabia que cor que era, nem o que que era mas tá aqui ó, a barriguinha, a mãozinha, pô, a mãozinha, a mãozinha eu acertei, acertei em cheio Não vou fazer nada, e a bota dele são botas vermelhas, eu, quando eu tava pensando, eu pensei que as botas dele eram roxas Eu juro que eu pensei, ele tem bota roxa, é... graças a Deus eu não tive que pintar, então eu não tive que errar, então eu acertei E o mapa tá certo, tá tudo certo agora, agora sim devidamente corrigido a nossa arte. Vamos esconder essas refs aqui e vamos dar uma olhada no antes e depois. Aqui, é só isso. Ok. Ok, ó. Então, vamos botar um do lado do outro aqui, ó. Então, gente, esse aqui é o nosso antes e depois das nossas correções aqui. No design do macaco, do mapa, da Dora. E da Lara Croft, ali, com detalhes muito mais próximos dos designs originais dos jogos de 1996, lá do comecinho. É, apesar que o óculos vermelho, ela ganha a partir de uma certa... De um certo jogo lá, não tem problema. Ah, detalhes da Dora foram os mais importantes, a meinha dela, a pulseirinha que ela tem na mão. O macaco tem três fiapos de cabelo, ao invés de um topete muito, muito louco e ousado. E tá aí, gente, as alterações que eu fiz Neste projeto, nessa ideia maluca De mais um desenhando de cabeça Da sugestão do Mikael dessa vez Gente, muito obrigado, por favor deixem Comentários aqui com cenas inusitadas Com situações, com dois personagens De universos diferentes pra gente misturar Eles e desenhar de cabeça Mais uma vez aqui no canal Rush Rush É isso daí galera, muito obrigado a todo mundo que Acompanhou mais esse vídeo aqui, se inscreva Pra não perder os próximos vídeos aqui Do canal, me siga nas outras redes sociais Pra também ficar ligado no que eu tô aprontando E a gente se vê no próximo vídeo gente, muito Obrigado, valeu e tchau, tchau.